Sim, depois de um mês em, a treinar em sofrimento, sem prazer nenhum em fazer marcha. Pá, hoje foi muito difícil superar este circuito e as dores e a condição física que eu vim para aqui. Mas tentei lutar, mas as forças foram mais, mais fortes que eu. E deixar aqui umas, umas palavras às pessoas que me apoiaram nos momentos difíceis deste ano, não foi fácil. E por isso, deixo aqui uma palavra de agradecimento à atleta Vera Santos, que me ajudou sempre nos momentos difíceis neste último mês e vamos seguir em frente, vamos curar esta lesão que me tem atormentado estes últimos três meses e voltar no ano, para o ano com a máxima força possível. Bah, com a quantidade de campeonatos que eu tenho, que eu, tenho, não, não consigo tirar nada de positivo desta, desta competição. A única coisa é são os meus quintos europeus, conquistei -o por direito próprio estar cá presente e por isso nada vai apagar aquilo que eu fiz no passado. Quatro campeonatos europeus, tinham terminado todos com duas medalhas, por isso este, certamente vão ser os meus últimos campeonatos, estou a acabar a minha carreira, vão ser os meus últimos três anos e por isso quero fazer o melhor possível, não quero vir cá só por vir, quero representar o melhor possível o meu país, a minha federação que me tem apoiado ao longo dos anos e por isso vou continuar a lutar para, para fazer resultados relevantes. Neste momento não estou a pensar nada, eu neste último mês de sofrimento já fiz vários planos para a próxima época, mas o mais importante neste momento é curar a minha lesão com a ajuda do Departamento Médico da Federação e depois regressar o próximo ano para ajudar a Federação e ajudar o meu clube.